Hey pessoas, beleza? Aqui quem fala é o João e sejam muito bem vindos ao Nerd Speaking, feliz ano novo! Feliz ano novo! Feliz ano novo! Ei, hey pessoas, beleza? Aqui quem fala é o Joy. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Nerd Speaking. E finalmente, ano novo, 2018. Ano novo, novo tempo e hoje eu vim falar sobre uma das coisas que, na verdade, o ano passado, 2017, nos trouxe de bom. E uma das coisas maravilhosas que 2017 trouxe pra Nerdice foram as séries de super-heróis, de anti-heróis, de vilões, enfim. Especialmente da Marvel, que a gente teve na Netflix, a gente teve o Demolidor, a gente teve The Punisher, Jessica Jones, não sei o que. Enfim, a gente conseguiu fechar esse... essa... saga de... Seis. E inclusive a série do Justiceiro, que é uma, uma série incrível, uma série maravilhosa, que faz jus ao nome do Justiceiro, que inclusive o Night Speaking fez um review, o link vai estar na descrição, está aparecendo alguma coisa aqui, eu espero, eu acho. E aproveitando essa série de séries de serial killers e anti-heróis, que foi lançada pela Marvel, pela Netflix, nesse último ano, vim fazer uma indicação muito especial nesse Nerd Drops. Uma indicação vinda direto de Hell's Kitchen, uma indicação tão sombria e tão áspera e tão do mal que. Não, não estou falando do demorado, não. Estou falando da graphic novel maravilhosa do Justiceiro Max, Rei do Crime, com o roteiro de Jason Aaron. Que é uma graphic novel que na verdade não fala quase nada sobre o Justiceiro. Não fala... Aliás, não fala basicamente nada. Ele só é um personagem aqui dentro que na verdade foca justamente no rei do crime, na história, no nascimento do mito do Rei do Crime, o grande vilão urbano da Marvel. E é justamente por esse caminho que essa como é que vai trilhar? Ela é sobre a, o nascimento, a queda e a ascensão do Império do Rei do Crime. Esse que é um dos, na minha opinião, maiores vilões da Marvel. Ele é incrível. Fala sobre a história dele, não só sobre tipo o Rei do Crime, o personagem do Rei do Crime. Fala sobre o Wilson Fisk antes dele ser o rei do crime, antes dele se descobrir até como adulto, ele não era nem adulto ainda, essa história começa com ele criança, então fala sobre todos os traumas, todos os dramas, todas as coisas que levaram ele a ser quem ele virou, o rei do crime. Quando eu era criança, eu it would o que seria live em algum lugar from de, longe de Hell's Kitchen. Kitchen. realized Eu percebi que a cidade era uma parte de mim, que my blood, no meu sangue. Eu faria tudo para fazer um lugar melhor. E é um conto alternativo sobre a história dele. Se você assistiu a série do Demolidor, você vai certamente ter tido uma bios do Rei do Crime, saber o histórico dele, como é que ele começou. Só que aqui ele traz por um caminho diferente, não tão diferente, ele é, traz uma familiaridade com a série, mas que é um caminho diferente. Ele conta o nascimento do Rei do Crime... 30 anos depois do surgimento do Justiceiro. E uma parada que é interessante sobre essa HQ aqui, sobre a história do, do Rei do Crime aqui, é que eles contam o nascimento do Rei do Crime não com, com Wilson Fisk. Conta como se fosse um mito, é um mito do Rei do Crime. Antes do Wilson Fisk ser o Rei do Crime, existia uma lenda sobre um poderoso chefão chamado Rei do Crime, que era esse cara que controlava todas as máfias, que tinha todos os poderes unificados. Então esse, ele era esse todo poderoso, esse literalmente poderoso chefão. E essa comic fala sobre esse poder que é dado a Wilson Fisk quando ele toma esse título pra ele, quando ele cria, ele materializa o rei do crime. Ele faz com que o rei do crime exista. Isso é incrível. Tem uma coisa que eu não gosto muito nessa comic aqui, que é o traço dela. Eu não, eu não acho ela muito... Eu não gosto desse tipo de traço, esse traço digitalizado, eu não sei se dá pra ver. Mas esse, eu não curto muito esse tipo de traço digitalizado. A capa dele parece oferecer uma coisa diferente, uma coisa mais é, sketchy. E aqui atrás também, no, no verso, ele mostra um, um traço diferente, como se fosse tipo um sketch, tá ligado? E quando você vai pra a, a HQ de fato, ele é mais um traço... deixa eu pegar uma página menos sangrenta aqui pra poder mostrar Ele traz um traço digitalizado, eu não curto de jeito nenhum um traço digitalizado Não sou fã, de jeito nenhum, mas assim, isso não apaga o brilho dessa história, é sensacional por causa disso, porque ela tem um, uma história, um enredo muito pesado. A história, na verdade, de todos os personagens dali, de Path de Hell Hell's Kitchen, Demolidor, Justiceiro, Luke Cage, é, Jessica Jones e o Rei do Crime, todos os vilões que nascem por ali, são histórias pesadas, são histórias que carregam muito por trás. E eu gosto disso, eu gosto desse embasamento que esse vilão tem. Por isso que eu acho que ele é um dos vilões mais complexos, mais complicados e mais bem bolados na Marvel. O Wilson Fisk faz o que ele faz para salvar a família dele, para poder salvar não só a família dele, mas ele também. Para ele começar a se restabilizar, para ele crescer e destruir todo mundo que entrar no caminho dele. Não é uma indicação que eu faço para todo mundo, porque o plot é muito pesadinho, é um plot que tem muito gore, tem muito sangue, violência, tem. fala sobre estupro. Então assim, não é uma coisa que você vai chegar lá na sala e Filhos, deixa eu ler isso aqui para você Quadrinhos Não, ela é muito pesada Tem muito sangue, muito mutilação E aí, é, se você está comprando Justiceiro Sem querer ver mutilação, sem querer ver Gore hum, Eu acho que você está comprando a HQ errada E finalmente, vale muito a pena eu recomendo fortemente. É uma ódia vilania, se você gosta tanto dos vilões quanto dos do Nerd do que, inclu que inclusive fizemos uma saga de posts dedicada a eles, que é o Heróis Indefesos. Vale muito a pena você comprar o Justiça Max, Rei do Crime. É incrível, é muito legal. E é como eu tinha dito antes: é um dos personagens mais complexos e mais bem construídos da, da Marvel. O interessante dele é que ele é um vilão mortal que reconhece a sua mortalidade. Então ele sabe que ele é mortal, ele sabe que ele pode morrer Por isso que ele se planeja tão bem Ele não é tipo aquele cara que vai colocar a cara, a tapa e dizer assim Eu espero pelo melhor Não, ele é um cara que planeja o que ele tá fazendo A vida dele foi um planejamento para que ele chegasse no topo É isso que é tão incrível sobre o Rei do Crime O Speaking, recomenda E falando sobre recomendação Eu indico aqui pra vocês um portal de conteúdo Chamado Tamo Lendo e participa principalmente lá no Instagram, que é um portal sobre indicações literárias, não só literárias, mas principalmente literárias. Eles fazem review sobre livros, HQs, mangás, enfim, os caras são muito legais. Se você seguir eles lá, certamente eles vão ficar muito felizinhos. E se você mandar uma mensagem para eles, eles vão responder com certeza. Eles são muito legais, tamo lendo. Tá aqui na descrição, passa lá, nossos parceiros incríveis. Ah. Também não esquece de passar lá no NerdSpeaking. A gente tem Instagram, a gente tem Twitter e a gente tem o nosso blog incrível que a gente faz reviews e indicações semanalmente, o NerdSpeaking.blogspot.com.br A gente tá lá toda semana, a gente tem uma equipe de colunistas para fazer esse tipo de post e também tem uma equipe de notícias para falar sobre todas as notícias que acontecem durante a semana. Se você gostou desse vídeo, deixe um gostei. Isso ajuda muito a gente a crescer. E se você gostou muito, muito mesmo, se inscreve no botão aqui embaixo. Bem facilzinho. Aqui foi o Joe e esse é o Nesse.